Quer saber da minha vida, minha Pô, tá vendo aí, rapaziada? Tá vendo aí, o papo tava fluindo, tava fluindo. Do nada a câmera parou. Esse é o único, o único empecilho que tá ainda impedindo de soltar vários podcasts aqui, é porque as câmeras ainda não estão é, totalmente. Configuradas com os equipamentos certos, para a gente poder fazer até live ao vivo no YouTube, poder fazer as paradas, ainda tá faltando alguns equipamentos. Inclusive você que está assistindo esse, esse vídeo agora, quer dar uma fortalecida pro canal. Rapaziadinho, vai aí na descrição, tem o apoio do canal. Você já clica lá no link, já cai direto no nosso Paypal. É, é um. É um link que é totalmente destinado a, a, a fortalecer os equipamentos aqui do estúdio, totalmente de, dedicado para a gente poder colocar o ao vivo para rolar, para a gente colocar microfone mais de qualidade, uma mesa captando o um áudio melhor, a gente colocar mais câmeras. Então é uma parada que hoje a gente está pedindo para fortalecer a qualidade do conteúdo que a gente está enviando para vocês, mas a gente vai evitar de ter essa parada brusca que estava no meio do assunto. E parou. Já, já, já se ajeita. Vai, volta no assunto Ibel. Eu não lembro o que eu tava falando. <risos> Cara, você tava falando. Ó, rapaziada, a gente vai ter mais algumas paradas dessa, tá? Né? Com <risos> certeza. Eu não lembro. É primeiro, deixa eu dar um, um gole aqui. Pô, eu tô quase matando o meu e tá bom, tá? Ó, essa água. O meu, o meu tá no cowboy. Filho. Tá ligado? Sem, sem esse negócio de energético Não, cowboy eu acho que é até mano, sem gelo, né mano mano Mas que o, que meu tá, o meu tá só com gelinho, né mano Mas mano, normal eu já não bato bem, mas eu tomando supurdo puro é. Dá não, Você vai começar a contar umas coisas aí que não pode Aí, dele. do nada eu lembrei do que eu tava falando Vai, fala <risos> <risos> Voltou ao assunto Aí, pô, baile lotado direito tocando minha música, eu falei Pô padrinho, brigadão, sem nem como te agradecer Aí ele falou assim: dá uma mamada no meu palma. Só que quando ele falou isso, o DJ tirou a música. Acabou a música. Ele pausou a música e o bafo falou no fundo: Dá uma mamada no meu pau. Altão! Altão. Altão. Altão. <risos> Altão! Aí até ele de ficar com a cara assim, não, ó, aí, lotada. Aí, aí, aí ele pegou pra mim e fez assim: ó. Se fudeu, quem se eu, fudeu foi ele. Não, fudeu. E o pior que tava meu irmão, geral, pô. A cunhada, pá. Daquele jeitão ficou um bagulho. Pô, pode falar? Pode. <risos> Já falei é isso mesmo. Ficou... Aí, aí ficou essa situação aí, mano. Ficou um bagulho assim, pá. Eu tava... Na época eu namorava. Eu tava com a minha is assim do lado, pá. Aí ela olhou assim, tipo assim, caralho, vocês não têm vergonha não, mas eu não esperava nem ele. Parou não. a música na hora. Só eles olhou e falou assim, então quer dizer que você mama ele de vez em quando? Ah, assim, chamadinha! Ah. Ô! Oh. Tilt. Aí acabou que MC Boquinha cantou nesse dia MC Boquinha Cheguei, subi, cantei com ele, mostrei meu som Mas nós já aconteceu muita coisa Muita coisa, muita coisa Graças a Deus De tudo que aconteceu Aprendi muita coisa, sabe? Uhum. Peguei muito Eu procuro, tipo assim Evitar errar A das vezes eu pego o erro dos outros Pô, fulano errou nisso, então não vou cometer o mesmo erro Claro que a gente falha, né, mano? Hum. Às vezes não é falha, dá uns mole, mas graças a Deus. Esse tempo todo aí só alegria desde 2014, nessa luta. Papai do céu vai abençoar, tenho fé em Deus. Já aprendi muita coisa e tenho aprendido a cada dia mais, chegou? É isso, mano, é isso. É ter essa humildade e essa mentalidade que eu tenho fé que a gente já chegou lá, tá ligado? A molecada Sim. daqui da região já, já, já chegou lá. Várias vezes, Sim. várias vezes, entendeu? Só não teve aquele boom de milhão, pá. Mas, pô, vamos botar pra rodar? Já botou pra rodar, Sim. já foi escutado na região, todo mundo conhece. É, se verdade. parar num canto e falar, ah, quem é tal tal do funk aqui, a galera sabe. Abraço, abraço, abraço, abraço. Mano, só, só, só pra te dar um toque, eu te mandei o um endereço aí no, no zap. Manda lá pro patrocínio, lá com o patrocínio vai mandar um negócio aqui, eu fiquei sabendo, né? Ó, vou falar rimando, pega a visão, aqui a rima sai. Tá filmando, geral vai ver que eu vou ter que te pedir o Wi-Fi. Mano. Olha só, tô tranquilão, isso daqui não é caô. Só pra não ter confusão, digita aí pra mim, por favor. Não, e tem que botar a senha. <risos> Nos dois Iphone do cara, olha, é dois Iphone, um, um com a capa lilás, ah. vamos lá, um com a capa ó, oh, esse Iphone aqui é o que, esse daí é o que? Esse aqui é o pessoal, esse aí de trabalho. Caraca, enjoado, enjoado, tá enjoado, Pera aí que eu vou botar, já começou a chegar, filho. Já mesmo? Ela já vem, né, velho, Elas não, ela não dá o seco pra você não. Não? não? Hum? Elas não dão sossego pro Biel, não? Minha mãe. Minha mãe me dá sossego, não. Quem que, que tá te mandando mensagem? Dona Maria. Minha mãe. Dona Eunice. Ô, oh, dá o Walking, mano. Peguei no seu celular, velho. Pensei que você ia jogar aqui, eu vou até bater o óculos, tá ligado? <risos> vou contar um negócio pra vocês. Não tô nem aí não, o Zão falou que é sem censura, então pega a visão, olha só. Vindo pra cá pra gravação, pô, vão ali comprar uma paradinha. De leve no mercado. Exatamente, acabamos de sair do mercado, pô Biel, passou o álcool aí eu falei, pois, Isão, passa aqui pra mim. E eu tô assim. Ele não pegou a visão, bum, bagulho tudo no meu olho. Quando eu fui ver minha vista escureceu, eu tava rindo igual um bobão com a vista ardendo. E eu pensando, fudeu, Ceguei o, o MC que vai lá dar, fazer o podcast, Pô, toda hora eu levanto assim pra eu ver se, se tá gravando mesmo, Mó parada. Tô para pra botar esses negócios pra ele logo tudo ao vivo, vão E aí, Biel? Mas mesmo se tivesse com a vista, botava um óculos e vinha gravar, filhão, tem tempo ruim que não é não. Cego, velho, igual o Steve, né? Balançando a cabecinha, caralho, tá ah, ligado? Tá de véio. brincadeira? Oh, não fica zoando o Steve não, que minha sogra é fã dele. Ô, Tiago. desculpa aí. É. Mas vamos direto ao assunto? Vamos botar pra andar? Hum. Vamos lá. Car... Mano, faz o seguinte. Olha pra aquela câmera ali, ó. Dá um gole e conta um pouco da sua história, do início que você... Era. Do seu início, como é que foi? Pra galera que não te conhece te conhecer. Direitinho Então, cara É uma parada até legal Porque eu sempre gostei de música Desde pequeno, eu sempre gostei de música Mas nunca pensei Vou cantar 2014, época de escola Eu e um outro menor lá O Vitinho Vitinho, um abraço pegar pegava pra rimar ali Começava a rimar Começava a rimar assinador Pô, <risos> falar ele, é importante você responder. Começava. Depois eu respondo. Começava a rimar e tal. Aí o menino um amigo meu chamado Hernani, não começa até hoje, né? ele falou assim, pô, Biel, você tem vocação pra cantar. Eu falei, pô, tu acha? Tem. Vamos começar a botar pra andar. Isso aí ele começou a explorar na escola, eu BMC. BMC, BMC. E eu tinha umas letras, eu me gostei de escrever, eu mostrava, pô, maneiro, pá. Isso foi por volta de quê? 2014 Eu lembro 2014 Aí Aí eu peguei e falei, poxa, eu vou botar pra andar essa parada aí Mas só que tipo assim, eu era muito novo Não, não, não saía, tá ligado? Bateu 15 anos Falei, pô, vou começar a sair Eu procurei o Bafo, o padrinho Meu padrinho aí, de Bafo Peguei e mandei uma mensagem pra ele Nem, nós não se conhecia Falei, pô, amigão, situação é essa, essa essa. Pô, quero ser MC e tal. Não, não conhecia ninguém, né? Estava vindo da escola. É, não sei quem pode me ajudar e tal. E ouvi, dizer, ouvi falar de você. Aí ele só respondeu assim, já é. Brota no Mistura Carioca hoje. Aí eu falei, tá, porra. Porque eu não esperava que ia vir já de cara. Pra cantar ainda, né? Pra cantar, mano... E a, galera aqui, a galera aqui tem essa mania de, ah, você quer? Então peraí, vamos ali. Paga pra ver, né? paga é... pra... cabeça tu é brabo, vai lá e resolve. É. Aí peguei, eu... eu falei, caraca, mano, é novo, eu não sabia que ia chegar nessa fase, né? Pensei que ia ter aquela enrolação, ele falou, não, vai lá. Eu falei, pô, tem problema um amigo comigo? Pô, amigo mais novo que eu. <risos> não, não, tem não. Aí chegamos lá. Pô, pá, desse pô, prazer, bafo, pá. Vamos entrar? Vamos. Aí ele falou, pô, só pra dar uma chavada, carrega essa case aqui. Tu lembra, mano? Eu era magrelão, vim engordar agora. Ah, mano, mas... Mano, <risos> imagina uma vareta carregando aquele bagulho pesadão. E era a case daquela CDJ, da, da, daquela que... Aqui... Mano, mano, bagulho grandão. Biel magrelão. As mulheres passando, Biel bobão, queria manter a postura, mas... Mas já tinha a cordãozada, cordãozada? Nada, não tinha nada. Não. Eu tinha, tinha nem cantado ainda. Nada, nada, mas nada. Mas já nada, tinha letra, tinha alguma coisa na mente? Tinha, tinha, tinha. Tinha. Não vou conseguir me recordar agora, mas eu tinha. Porque na época de escola eu cantava pra rapaziada, e falava, pô, maneiro, pá. Eu vou uma parada maneira, geral. Da escola, abraçou. Pô, Biel nem cantava. E o assunto da escola era que o Biel era MC por do Hernandes. Pegou a visão? que o amigo botou pilha. Botou pilha, ó. Hernani, sou muito grato. De coração mesmo. Você vai ver que eu vou te mandar o link aí. Todos vocês, desejo que todos vocês vejam. Hernani, muito obrigado de coração mesmo. Biel chegou até aqui, foi porque você confiou primeiro que eu. Tá? Um abraço de fazer, ó oh, rapaziada, acabamos de ter mais uma trava aí, um corte brusco para aquele <risos> assunto que eu já falei lá no início Mas isso que o Bió acabou de fazer aí, é uma parada que é muito difícil de você ver hoje em dia A galera dando crédito, te dando crédito Cara, Porque ele acreditou... você fez alguma coisa A gente, pô, você sabe o tempo que eu tenho no funk, o tempo Sim. que eu tenho aí no, na, na área da música Aqui em Volta Redonda, a gente já jogou uma galera pro alto, já, já jogou galera que nem é de Walter Dona já joguei para TV né a gente já Sim. a gente já explodiu uma rapaziada em parada de uma semana uma semana coisa de louco mano uma semana a gente o meu canal bater como um canal mais visto do YouTube Brasil entendeu bater tipo segundo colocado terceiro colocado às Ele vezes viu? por algumas horas ali por algum, tipo o primeiro colocado Sim. Não é, nem, não é nem bagulho de tirar onda. É bagulho de falar assim, pô. Aqui na região. Lutou para isso, mano. Tá a galera falar... não dá o reconhecimento. Aqui Sim. na região, a galera não dá o reconhecimento. Você pode ter sido um cara, porra, tipo assim, que você botou fogo ali na, na parada tal. Mas infelizmente na região, eu falo, o Bial é um dos poucos que virou e falou assim, Zão, quanto é que é? Laisão, parada é o seguinte. É assim sensado, assim, vou. Posso acertar assim? Pode. Pô, me ajudou pra Acertou, caramba. a gente fez videoclipe. A gente tem histórias de videoclipe que era pra tá como. <risos> mano, eu quero é que se foda, mano. Joga a bosta no ventilador e fala mesmo. Eu tenho pavor. Daí, do... Mano, passou o um nosso foco, oh, mano Ô, mano. Oh, mano, mano. você tem que falar desse videoclipe. <risos> Papo reto, você tem eu que contar Eu não sei nem como história. começar, mano. Mano, você tem que falar desse videoclipe? Porque foi um videoclipe que a gente fez que você investiu muito dinheiro esperando muito retorno. Sim. E não e as pessoas como que, que imaginaria. E, e as pessoas... Não, mano, joga bosta no ventilador mesmo. Porque as pessoas que receberam o seu dinheiro eu acho que eu fui um dos únicos ali que Boa, mano, trabalhei, foi, conforme trabalhei conforme o que eu combinei com você. E ainda conte, aconteceu situação... Eu, pra ser sincero, então eu vou ser sincero aconteceu situação que você tinha total razão e motivo pra falar, não vou soltar e foda-se. Aconteceu. Aí eu com medo perguntei, pô, Izan, pá, eu lembro como se fosse quando tu falou assim, pô, Biel, te falar, não gostei do que aconteceu, não sei se tu lembra disso. Eu lembro, Por eu fiquei Eu fiquei sou muito com meus trabalhos, eu vou soltar, soltar acima de tudo sou profissional. Daí eu falei, é ele. Eu falei, não, eu vou é soltar ele, em todas as minhas redes sociais, mas eu vou postar. Eu postei em todas as minhas redes sociais. Porque assim, rapaziadinha, na época a gente, a gente fez uma parceria. Quem procurar aí o, o clipe do Biel, que tá no meu, que, que tá no meu canal, vocês vão ver lá. Que a gente teve uma parceria assim com um DJ. E esse, e esse determinado DJ não cumpriu com, com aquilo que ele prometeu pro menor, entendeu? Então, eu acho que esse foi o ponto que mais me bateu, sabe? Porque a intenção do Trump era carnaval, era zoeira. Como não aconteceu o que nós estávamos esperando, o trabalho virou um deboche. Mano, mas eu vou te falar... Um bagulho meio chato. Depois, depois do carnaval, eu bati de frente com esse DJ, que a gente não vai falar o nome. Sim, pra não criar polêmica. Apesar que se você quiser falar, a polêmica é melhor porque vai me dar visualização. Foda-se. Fé, fé, fé, fé. Mano, é só procurar lá, ninguém vai falar que eu ficar... é o É. Mas então. <risos> <risos> então, mano, tipo assim. Depois eu encontrei um amigo na. Saindo lá do. do, do, do, do como é que é o nome da boate lá em Barmança, que, o, que Tem o, um monte. Que o Gustavo fica lá direto. Área Restrita. A gente foi na área restrita ver o show do, do amigo, porque era aniversário do meu primo. Sim. Cheguei lá, desenrolei pra gente entrar no camarote, pá. Sempre... Deu atenção maneira? Deu atenção maneira? Que sempre. Não. A galera da área restrita é sem. É sem. Porra, é sem. Não tem o que falar. Os caras são foda. Sim. Ailton... Tem uma vontade de cantar lá. A área porra. restrita? O Ailton, o fechamento. Gustavo, fechamento. A galera de lá. Você chega lá, a galera. Pô, mano. O que dá pra te adiantar, ser amigo? Pô, vou te. Você paga pra entrar, mas vou te pôr no camarote. Ou então, Sim. Ou então, mano. Pô, vou te pôr pra entrar que Você vai ficar ali na VIP ali. Tem um dia, mano que eu, eu cheguei lá na área restrita eu paguei para entrar na hora que eu fui na hora que eu entrei eu, aí um amigo me viu lá dentro falou comigo você assim, vê são poucos lugares que dão uma moral dão uma moral pro artista fala pô esse cara aqui é do meio vou dar uma moral para ele sim tá, tá ligado então os caras lá eles, eles meio que te dão uma moral então tipo assim eu cheguei lá eu paguei para entrar aí eu, depois o Gustavo me viu falou assim porra mano você não me chamou eu falei não já tava chegando e entrando mesmo ele falou, oh, seu filho da. E para aí. Porra! Pera aí então! Na hora que ele falou, peraí aí então! Ele saiu. Na hora que ele voltou, mano, sem sacanagem. O cara em pé, mano. Ele me viu e falou assim: aí, ó. Jogou, mano. Eu pulei. No que eu pulei, mano? Um combo de vodka bateu no meu pé. Pô! Nossa! Não quebrou! Não quebrou! <risos> eu olhei pra ele e falei assim: cê é doido ele. Aí ele virou, mostrou o dedo pra mim e falou, bebe agora essa porra. E saiu, falou, mais nada comigo. Eu falei, olha só, como é que os caras te dão moral. Às vezes a gente tá dentro da nossa cidade Sim. volta redonda e o cara não sabe reconhecer seu trampo ali. Pô, aquele ali é tal, tal que faz um trampo maneiro. Vou dar, vou dar uma fortalecida no cara, sei lá. Às vezes a gente chega lá na porta e fala, mano, tá, eu mais cinco amigos. Sim. Tem como Aconteceu. fazer alguma coisa? Os caras falam assim, 50 reais cada um. Não que a galera não tenha grana pra entrar, mano. Galera, se for uma balada boa, tá com atração boa, a galera vai e paga pra entrar. Mas, às vezes, quando o cara dava moral pra galera... Às vezes não, todas as vezes que, a... que o cara dava moral pra galera entrar, a galera gastava era 500, 600 reais lá dentro. 700 conto. Perdeu de um lado, mas ganhou do outro. E ganhou muito mais, ganhou que... Muito mais do que... Exatamente. Só a entrada, né? Exatamente. Então, tipo assim... A gente, a gente pedia moral pra dar moral. Às vezes o cara não dava moral, a galera entrava lá, tomava um balde de cerveja e ralava. Mas aí você bateu de frente comigo lá e como é que foi? De... Mano, eu bati de frente com o um amigo, tá ligado? Aí eu cobrei ele dessa, dessa parada. Falei assim, aí, mano? Pô, a gente teve maior trampo, fomos no Rio e tal. Passamos que esse perrengue tudo que a gente passou no Rio. E tu não postou o clipe? Olha cara não. Foi retirado do canal. Aí. Ele... Foi retirado do canal dele ainda? Eu tô pra te falar isso, tem um tempo que aconteceu. Eu procurei o outro amigo que trampava com ele, que produzia com ele. O amigo só visualizava as mensagens não respondia. Quem é que você procurou? O Lucas. Não respondia. Aí eu teve um dia que eu fiz de bobo, comentei um histórico dele nada a ver. Tá ligado? Aí ele respondeu, deu atenção. Aí eu voltei nós falando: Pô, mano, é aquela meta tá lá. Não obtive mais resposta. Pelo avisão. Por isso que eu tô te perguntando agora, porque eu nem sabia que vocês tinham batido de frente, entendeu? Mano, eu vou. Não, eu vou te falar. Quando, quando, eu cobrei, quando eu cobrei ele sobre o clipe, eu falei assim. E aí, mano, e o clipe lá do mano? Que, pô, o cara, o cara te pagou pro, pro clipe pra você produzir a música e sair no seu canal. Mas só que você não postou. Por que, que você não postou se a gente te mandou 10 dias antes do carnaval? Dez dias não, um mês antes do carnaval, né? Sim. Meses antes do carnaval. O negócio era pra sair no carnaval. Por que, que você não postou? Ele virou pra mim e falou assim, pô, a casa que a gente foi passar o carnaval não tinha internet. Ah, ele, ele falou aí eu virei, falou aí eu virei e falei assim, que isso, mano? Na hora que eu falei que é isso, eu já ia debater, falar que não era pra ser no carnaval, que era pra postar bem antes e tal, porque era pra, era pra estourar no carnaval, Sim. não postar no carnaval. Sim, exatamente. A ideia era a gente fazer o um marketing pra estourar no carnaval. Daí, mano, o empresário dele da época virou pra mim e falou assim, mentira, eu tava vendo o Netflix lá. Nossa! Aí eu, olhei, é isso? aí eu olhei pra ele e falei assim, e aí, mano, por que, que você não postou o bagulho? Aí o cara virou ficou meio assim, a galera, é, vamos tirar outra foto, vamos tirar. que a galera já viu que o bagulho já tava ficou virando um clima um... meio chato. Já, aí a galera, vamos tirar outra foto, vamos tirar outra foto. Pá, juntou todo mundo, tirou outra foto cada um foi pro seu canto, eu não falei mais nada ali, e eu não fiquei sabendo dessa parada aí que foi retirada. Foi retirado. Se eu ficasse sabendo, mano, a gente já tinha jogado a bola, não há muito tempo, essa parada vai pro ar. Foi retirado. E eu fiquei até meio sentido, porque mano, tipo assim... para Pra quem não sabe, pega a visão. Pô, eu trampava manhã, tarde e noite, pra poder pagar a parada, trampamos muito. Tá ligado, mano. Não, é não me deixa fácil. mentir. Não é, não é dinheiro fácil, mano, não tem ninguém da boca ajudando, oh, não, é, não é dinheiro de tráfico, não é dinheiro sujo, é dinheiro suado, é dinheiro Eu abria minha barbearia na parte da manhã até uma certa hora, saía de lá e ia pra outra barbearia que eu trabalhava. Era gerente da barbearia. Saía dessa barbearia, vinha pra casa, tomava um banho. Abri a minha barbearia de novo, ficava até tarde pra no outro dia estar tá no mesmo pique. O valor foi alto. Nós fomos pro Rio, o carro estragou. mano. Dormimos essa... na praia, dentro Dormimos do carro. Praia. Comemos camarão que nem era novo. não. Essa parte eu não fiz não. Essa parte eu não lembro de eu ter feito. Eu e o Chininho deitou o pelo, meu irmão. Mano, eu vou te falar. Não, deitou eu, lem pelo. eu lembro que quando o carro estragou... Quando o carro estragou. Com o um amigo lá, até quis discutir comigo. Sim. Tava, pás, ficou mó clima ruim. Ficou chato. Né? E daí eu virei pro Chininho e falei assim, pô, Chininho, vão sair saindo aí. O Chininho, ele tava com... A nossa so... A minha sorte, né? Não sei a sorte do porque eu sou gordo. Eu tenho fome, mano. Porra. Tá ligado? E Sim. eu, porra, na hora ali... Eu, eu, eu, eu tenho um apetite. Eu não é né, fome. Minha avó, minha avó já falou essa porra. É apetite. Então eu tenho um apetite, mano. Eu... Saí ali, já tava o dia inteiro trampando, falei, porra, tô com fome. Aí o Shininho virou e falou assim, não, tô com o cartão da minha mãe. Sim, foi, leva. Foi o que salvou, foi o que salvou. Porque aí a gente pegou, nós paramos lá na... Começamos a andar ali na orla ali da Barra da Tijuca, né? Porque o nosso carro, o que aconteceu, rapaziada? O carro, na hora que a gente foi estacionar o carro, ele quebrou, foi os dois, não foi? Foi um só da frente, papai. Foi um só, né? A roda se for pra fora. Meu mano Ed, passou o maior sufoco também, tem uma luta comigo, Ed Barra Mansa. Brabo. Mano. Levou o bião, não cobrou nada, passou raiva. Dis discutiu com o discutiu com o Foi foda. Foi, foi foda, mano. Foi foda. Foi um bagulho desnecessário, que às vezes. Era, Mas no calor era... da emoção, mano. Mas Pô. foi um bagulho desnecessário, que às vezes aquilo ali, a gente teria resolvido de outra forma. Mas como assim? Calor da emoção. A gente tá mano. aqui. Tá vindo, tá vindo um patrocínio aí que ele desenrolou uma parada de podcast aí. O que ó. que é cartão? Hã? casa <risos> de... de... de... que, é que é cartão? Não. Hã? Oh? <risos> que cartão? Não é patrocínio? Você que... que mandou aqui, papai. Mandou na, ca... na mensagem. Ah, não. Papai, é... esse negócio de cartão aí foi errado. É o whisky, né? A culpa do whisky. Repara não. É... Pode tomando. mandar, pode mandar. É aqui mesmo. Nós estamos na gravação ó já. Ó, como é que o cara é patrão. Rota tá 205. Tô falando de geral mesmo. Eu, eu tenho uma parada de oportunidade, mas mano. Mas fala pro cara que você tá no ao vivo Com aqui, porque é, ele nós não tá vai o, entender, Nós velho. tá no ao vivo aí, eu tô gravando aqui, o Biel é malucão mesmo. Mas diz, não lembrei de um bagulho, maneiraço. <risos> que que cê, aí você nem sabe Pega. o que você cara, mano. Lembrei de um bagulho aqui, tu vai rir. Tu ah. vai falar, Biel, tu largou o celular por um motivo bom. Nós tava ah, no... comida para lá. Nós um tava no Rio... Não conhecia nada, pô, madrugada, papo de 3, 4 horas da manhã, aquela coisa toda, aí revezamos. Izão e Chininha no carro, eu fui pra fora. Me veio um Civic Boladão, parou do meu lado, falei, você é roubado. <risos> Lembra? Lembro. Parou de umas seis pessoas dentro do carro, três lembro. casal. A mulher começou a vomitar, mano, é de... Ah, Ela tava De vestido ah, ah, ah, sem calcinha. Ela pegou, abriu a perna. Aí, o que que eu fiz? Peguei, pum... Virei a cara, né? Falei, não vou olhar. O cara dentro do carro com isso, o um filme. Os malucos não. Ele, ele é educadão, não. ele é educadão. Ele virou a cara, assim, ó. A mulher fazer um vômito. Aí os caras falaram assim, pô, você é doido, rapaz? Virou a cara. Falei, mano, Rio de Janeiro. <risos> não conheço essa bagaça, não. E o pior nem foi isso. O pior é que eu tô sentado é o cara falou assim, pô, o que tá fazendo aí? Falei, tô de boa. Aí ele, pô, vou ali com a mulher na areia ali. Bora ali, pra você ver... Me Mentira, o pai, eu, eu não vi, não, Qual mano. Qual é? Pergunta o, o, o, o, o chininho, o chininho te conta. O cara te chamou pra eu ver. É. Eu falei, ah, eu meu porra é. nenhuma. Né? Não Você que. Sai de perto, fui lá pro outro canto. Ver, não sei se tu o lembra. O brincadeira é muito louco, né, mano? Veio um maluco muito doido, três horas da manhã, catar um latinha. Eu falei, ah, a latinha próxima sou eu que esse maluco vai me levar, meu irmão. Maluco vai me maluco ah, vai me... Tu não lembra? mano essa hora essa hora eu tava dentro do carro então tava dentro do carro mas eu contei mano, depois mano o que aconteceu comigo lá de engraçado foi duas coisas tipo assim foi duas não a primeira foi que a gente tava a gente a gente invadiu a gente invadiu não né tem aqueles quiosque que tem aquelas paradas sim, sim. aquelas esteira grandona assim de, de, de, de deitar que tem um almofadinho, carai. Tinha um que é todo aberto, né? Que é ali do lado do Pepe, pô. A gente ficou do lado do Pepe. Do lado do, do, do, do, do quiosque do Pepe. Daí eu deitei numa daquelas esteiras ali, mano. E o, chin... o chininho falou assim, caralho, tem segurança aqui? Tem segurança? Eu falei, mano, não tem segurança. Vamos deitar nessa porra. Mas vai acontecer o mandar nós sair. Ah, esse cara mó de boa lá. Mano, deitei na esteira, o bagulho igual uma cama. Aí eu deitei, mano. Teve uma hora que tava vindo a caralhada de cracudo. <risos> e eu roncando pra caralho que se foda, ah, celular na meu cueca meu irmão roncou mano, a vera mano, celular na cueca mano, celular na cueca e eu tipo, foda-se mano, o chinino me acordou, só pra me falar que tava vindo uns cracudos lá no meio da rua e a gente tava lá no canto mano. até o, o cara da novidade o cara veio e falou assim, oi oizão, oizão oizão, oizão, oizão, aí eu falei o que você quer cara, ele Caralho, olha lá do outro lado. Um tu então fica o acorda. Falei, mano, os caras tá lá do outro lado da rua, pra quê que que você tá me chamando, velho? Aí eu, caralho, eu fiquei boladão. Aí tem uma outra parada, mano, que isso eu ainda. Eu posso te mandar, eu tenho essa prova, mano. Eu tava deitado na areia. Aí eu falei, vou sair daqui, vou deitar na areia. Fui, deitei na areia. Comecei a dormir. Do nada o chininho foi lá na areia e falou: oi São, oi São, oi São, oi São, oi São. Eu falei, o que que você quer, cara? Ele. Porra, tu tá arrancando alto pra caralho! <risos> aí, mano, mano! Porra, mãe de essa porra! Quer véio. dormir do meu lado? Quer dormir do meu lado, velho! Vai pra casa do caralho, velho! Vai caçar seu caminho! Porra, mano, mano! Aquele dia foi muito doido. A gente ficou lá até... Ó, a gente chegou lá, ao atardeceu, o carro... Aí quebrou, né? O, soltou a roda, disparava... Sim. Tipo, Na é, verdade, é, nós empenou. já tava morrindo desde cedo, nós fomos pro estúdio. Mano, mas você já pensou? A, a sorte que a gente deu... A roda, ela foi soltar lá... Ela tava parando! Exato. Lá na Barra da Tijuca, a gente estacionando em frente o Pepe. E tipo assim, es espanou os quatro parafusos ao mesmo tempo. Nenhum parafuso parava na roda. E a gente foi pro rio assim. E o mais engraçado que o amigo que levou foi a primeira vez que ele viajou assim. Ó, o é, Izão. Acho, acho que foi a primeira vez que ele dirigiu, <risos> né, mano? <risos> Aí, o Izão, falou assim. Qual é, mano? Tu não sentiu o bagulho balançar não, Elian? Senti, mas achei que era normal, Ô, Izão. Porra, mano! Eu, Falei, eu podia ter morrido. <risos> o cara vindo com, com a mão como? Trrr, num tremelique do caralho. Oh. E não falou nada. Mano, eu amo esse moleque, ô oh, Ed, papo reto, mano. Não, mano, nós quase morreu que de eu discutir contigo pra caralho. Eu mano. te amo, mano. Eu te amo. Mas, pô, é levado, não, é? mas tipo assim. É uma história. O bagulho ficou na história, mas a gente poderia ter virado estatística, não parece? Sim, mano. Nós ia virar história aí. E... E tipo assim, eu trampava na barbearia, que eu falei antes, que eu saía de uma pra outra, eu liguei pro meu patrão Aconteceu isso, isso, isso, isso, não vou trabalhar Não sei se tu lembra, ele falou, pô, meu padrinho tá indo aí, lembra? O senhorzinho que foi ajudar nós, era padrinho do meu patrão, Bruno Ajudou nós pra caramba, salvou o Isão, salvou o Biel, salvou o Chinim, não, salvou Não, nós tinha virado mendigo na Barra da Tijuca Para, nós virou mendigo com o meu camarão não, vocês estavam comendo. Ah, o que me salvou foi, eu te falo de novo, foi o cartão da mãe do Chinim, porque é como? A gente foi lá, compramos lá o... Compramos, mano, a gente parou assim no, no, no quiosque. Aí eu falei, pô, quiosque tem uns playboy, deve ter um lanche bom, né? <risos> Bagulho cheio de playboy, falei, porra, deve ter um lanche bonzão. Aí eu comparei lá, falei, não, mano, me vê 2x tudo. Ô, Biel. E vocês comeram pra lá. Nem trouxeram Não. pra nós. Ah, ah. Vocês... Agora que eu tô sabendo Mano. disso. Ó. Anos depois. Mano, aí eu pedi dois x-tudo. Aí, o x-tudo, como é que ele veio? Veio o pão, a maionese, a carne fininha, o queijo, o presunto. Eu acho que tinha... Um milho e uma, sei lá, azeitona, ou, ou só um milho e uma ervilha. Lanche malucão, eu aposto que foi caro. O cara falou que era X tudo, eu falei, mano, tá, tá faltando ingredientes, do não? Tá é tudo que tem aí. é tudo Eu acho que era tudo que tinha lá só. Porque eu falei, mano, cadê o ovo? Cadê o bacon? Cadê as batatas? Cadê? Mano, não tinha mais nada. Ou o pão, mano, na moral... <risos> Mano, tô fez ah, um lembrar da da história. Sem sacanagem, rapaziada. Esse daqui era o X tudo. Eu <risos> dei uma mordida. E outra, ele era mais ou menos o tamanho dessa bolacha aqui, ó. Aqui, ó, o X tudo. Mudou uma mordida. Ah, Acabou. Ah, ah. Foi duas mordidas. Mano, duas mordidas. Duas mordidas na parada. Mano, mas te falar, aquilo ali. Isso até mostra em relação à maturidade que nós temos. De homem pra homem, porque tipo assim, nós não tinha o motivo de não falar mais um com o outro. Mas nós soube separar o profissional do pessoal, hoje nós tá aí, nós tá gravando Eu Consagro o Papo Reto Coisão, pá, já foi, pai. Papo Reto Coisão, o nome do negócio? Ah, é isso mesmo, Podcast, é isso não Podcast Papo Reto Coisão. É porque aqui a gente tá soltando Papo Reto e a gente tá jogando bosta, bosta nos ventiladores. Sim, sim. Aí, Mas te falar, nós estamos em? Dezembro. Ah, pensei que perguntou que ano. Falei, não. oi? Tem como esquecer esse ano, não, pai? Tem como não. Em outubro, que ano é sinistro. dia 17 de outubro, eu fui pro Rio, roda de funk. Sem sacanagem, irmão. Eu lembrava naquela, da roda do carro toda hora. Você ficou com medo do carro soltar a roda? Ah. Você ficou com medo? É, fiquei meio assim, né? Falei, pô. Falou, caralho, já a pessoa chega lá, porra, do carro estraga, eu viro, mendigo de novo. <risos> Vai ter camarão, vai ter camarão. Caralho, eu tô falando do camarão, porque o camarão, camarão nem velho. era nosso, mano. O vagabundo tava lá, casal bonitinho, comeu meu camarão, pegou foi embora. Camarão ficou de cinco e pouca até as nove e pouca. Aí mano, o chininho, eu não lembro disso, velho. Chininho, tô com... nós pegamos a cadeirinha... Da eu tava, dos... eu, eu comi. Não, você e o Ed não comeu, não. Ah, tá, eu não comi. Não, não, o Ed comeu, o Ed comeu. Postou até no status. E era achar que nós estava forte, Mano, na moral. Camarão sabe... dos outros, aí, mano? E, mano sabe, sabe Limão que os achava... caralho, mano. sabe o que os outros acharam que eu tava forte? Eu cheguei lá, eu... o único dinheiro que eu tinha, eu comprei uma água de coco, mano. Comprei uma água de coco no coco, tirei foto eu na praia, segurando uma água de coco, os outros. Caralho, tá rico? Terça-feira. <risos> Foi tipo um dia assim, né, mano? Mano, mano. Foi tipo um dia assim. Aí, tipo assim, o. O Xilin, depois, ele fortaleceu o hambúrguer, o X-Tudo. Na verdade, aquele hambúrguer, né? Fortaleceu um hambúrguer que nós pagamos, eu acho que quase 15 ou 18 conto cada um. Aí, depois, eu fui e falei, tem como comprar mais um pra mim? Sério? <risos> ah, lógico, eu tava com muita fome, mano. Aí, no outro dia de manhã, no outro dia de manhã, eu lembro que, eu, eu acho que foi no meu cartão já, no outro dia de manhã, eu consegui cair um dia no meu cartão, eu fui na padaria e comprei Não. um bagulho pra nós. Aí né? eu lembro que veio o pão. Lembro. Aí veio o pão, mortadela e a Coca-Cola. Coca-Cola. É, é de lei do, do, Isso, do, do, do e carioca. Sem, e sem falar... Que vamos fazer uma suposição, é... Mano, nós tava num lugar que onde arrumar o carro era muito longe. Lembra dessa parada? Não. Pra muito levar... longe, tá. mano. Vamos supor, você tá em Volta Redonda e o local mais perto pra arrumar seu carro... Em Barra do Piraí. Longe. Muito longe. É. Aí foi uns no caminhão, outros dentro do carro. Se eu não me engano, eu tava dentro do caminhão, junto com você. Calou pra caramba, nós dois sem camisa. Ué, gordão nem ainda ah, o visão, olha ah, o visão. Ué, tá chegar pra lá. Brabo, Bial, que pum. Boladão. Nossa, foi brabo. Mano, uma vez fui fazer um baile em Rio Preto. Aqui, me dá um pouquinho de energética aí, por favor, mas vai falando. Fui fazer um baile em Rio Preto. Lembro perfeitamente. Eu, meu parceiro Wilson, que sempre deixou o Biel fortão. Ajudou muito o Biel. Valeu, Wilson. A... Wilson, pô, foi pro Rio. Vulgo cofrão. Cofrão, você já sabe. Aí o cara é gordo e deixa cofre. Pior que não. O que, que é, então, cara? Porque o meu apelido era cofrão, então eu chamei de cofrão porque ele me deu o apelido. Ah! <risos> Pegou a visão? Tá ligado. Eu, Wilson... Meu parceiro Luiz e mais um vacilãozinho aí. Vou dar Ihhh, coisa não. É. Não mereceu nem os créditos, Não, hein, vou dar não. Vai assistir o podcast e vai ficar sentindo. Foi fazer um baile Rio Preto. Aí, pô, mandou a prata lá, pá. Do combustível. Eu Falei, pô, amigão, o bagulho é o seguinte. Tem pô de gasolina aí? Que o carro não tá lá, aquelas coisas não. A distância é um pouco longe. Pô, Biel, tem sim. vamos Aconteceu uma parada no baile, mano, que teve que acabar com o baile, que tipo assim, ah. uma menina, velho, caiu no meio do arão farpado, rasgou o pescoço tudo. A menina tava mole, zão. Ah. Nós nunca viu a menina. E pô, nós naquele que pique isso, jogamos a mulher dentro do carro, levamos pro hospital, chegamos no hospital, a médica falou assim, ó, joga ela aí fora aí, que de manhã abre, Santa Casa lá, que de manhã abre. Hum. Ai, nós nem jogar a mulher lá fora, levar a mulher em casa. Que isso? Jogar a mulher onde? Joga a mulher aí fora aí que amanhã abre. Não Na santa tá casa? É, isso lá em Rio Preto. Que isso, cara? Mano, não queria atender. eu falei, mano, bagulho é o seguinte, vamos levar essa mulher pra casa. Aí tinha uma amiga dela auxiliando nós. Que hum. eu pedi pra levar uma amiga porque, pô, mulher, nós dois de homem, eu e o Wilson, nós não ia ficar num bagulho, tá ligado? Hum. Quando nós voltamos, ó, o baile tinha acabado. Mas só que o cara não falou assim, Biel. O posto aqui fecha 10 horas. Caralho. Isso abre às sete da manhã. Nossa. Por favor. Nossa. Isso era minha noite pouca. Porra, e pouca. Pô. Não tinha mano. mais gasolina. Não tinha gasolina, mas tinha o dinheiro pra pôr gasolina, mas não tinha. O pôr a gasolina. E detalhe, nós estacionamos em frente ao posto, pai. Em hum. frente ao posto. Aí, pô, aquela coisa toda. Tava cedo ainda. Uma, duas horas da manhã, tava cedo. Paramos na praça pra trocar ideia. Aí eu pensei comigo, na moral. Vou pro carro tirar um cochilo. evitar que os caras tá de boa aí. Hum. Fui pro carro. Começa a chover. Começa a chover. Meu irmão, te falar. Os caras veio tudo pro carro, velho. Eu acho que tá faltando o, o Rafael. O Pete. pit Pete trabalha comigo até hoje. O Wilson foi pra um canto. O Luiz foi pro outro. O vacilão deu... Deus levou, mas não morreu não, tá por aí O Pit Carro lotado, Luizão, corsas, Cinco pessoas Tava chovendo O vidro era obrigado a... Acabei com o gelo, né, pai? Desculpa Tá vendo aí Mano, o... era obrigado a o vidro ficar fechado Porque tava chovendo O Wilson do vulgo cofrão Tirou a porra do tênis Nossa <risos> Nossa, Era fechado. com chitos, mano. Nossa. Mano, e o pior é que ele roncava muito, mano. Mato que eu? Não. <risos> não, não, não. Paz de graça, Mas, mano. mano, você só roncou. Ele roncou e tinha um chulé fudido. Porra, eu, eu tava de chinelo, né, velho? <risos> mano, pega a visão, não tinha como, Ele dormiu e ficou quatro pangaré assim, ó. Esperando o posto abrir Aí, mané, tirou o tênis A coisa ficou Aquele clima hostil Fedorento Aí conseguimos cochilar, mané Aí, pô, seis horas O posto abriu às sete Pô, vão ali na padaria ali Padaria abrindo, né, zão? Pessoal chegando pra abrir a padaria Cinco vagabundos sentados assim, ó Putão Não tinha sinal de internet minha mãe bolada, a esposa do Wilson bolada, a mãe do Rafael bolada Porque o faz barulho, e nós é volta pra casa Não tinha acontecido de nós tá, tá ligado? Ficar Abrindo a padaria, a moça Bom dia, posso ajudar vocês? Ô oh, Wilson, vende gasolina <risos> A mulher da onde? A mulher da a noite mulher falou? da padaria, mané. A mulher da padaria Aí. Tem, tem, tem 10 galão de gasolina aí pra vender. Gasolina. Não. O cara pediu gasolina na, na padaria. A mulher. A mulher não entendeu nada. Aí, pô, eu já tava com o cachê no bolso. Falei, agora vou deixar a rapaziada forte. Comprei coisa pra caramba. Não vou falar o que eu comprei, mas comprei muita coisa. Pão, queijo presunto. <risos> não vou falar, não. É, eu bebê, eu... Bolo! Pão de queijo. Os caras não comeram quase nada, abastecemos e fomos embora pra casa, graças a Deus. Chegamos em casa cedo, minha mãe boladona, o Wilson quase apanhou e foi aquelas coisas. Ah, eu tô ligado, velho. Quando a gente tava no risco, a mãe ligava toda hora, perguntando se a gente ia virar meninos. De, de madrugada mulher. é, velho, ligando. Pô, dorme não, tá igual coruja. Tipo assim, vocês estão bem, tô. Aí vira pra dormir. Toca o celular, vocês estão bem, pô. Tá dormindo, né, velho? É, deixa eu dar. Isso foi até só umas três horas da. Mas não, acho que eu vou acabar com o uísque. Mas não vou não, vou eu não, Eu também. Vou não. Eu vou acabar com isso. Isso foi manhã. até umas três horas da manhã. Mano, não foi até três horas da manhã. Sabe por que não foi até três horas da manhã? Ah, não. Só mais ligar, né? Sim. Deu tá dentro do carro, porque deu três horas, eu fui pra fora. Mano, e você lembra que a gente estava lá do nada? Do nada. Rio de Janeiro é foda, olha só. Os caras... Chegou um carro, desceu quatro malucos com cooler. Grandão. Do chegou outro carro, desceu mais quatro maluco, na chegou outro carro, desceu mais quatro maluco com a caixa de som. Aí os caras tocando em 150 e jogando peladas aqui pro trampo. Você lembra? Quatro horas já, da né? manhã. 4, cinco horas da manhã os caras pelando. Bem cedo. Os caras pelou de 5 até 6. Hernando, horas. Penha tava rolando solto. 6 horas eles, eles desligaram o som. Uau, tocando 150 alto, alto na caixa de som grande. 6 horas os caras desligaram o som. Recolheu tudo, pararam de beber, tomaram a ducha, nego trocou de roupa ali, botou tênis, nego botou terno, nego botou... Tá ligado? Cada um vestiu um tipo de roupa e... Foi pra... Cada um pro seu trampo. Que doideira. Ô, oh, na moral, velho, eu, eu, é eu, eu falo, se eu morasse no Rio, eu acho que eu ia fazer isso todo dia. E uma parada muito legal, que nós estávamos em frente a um condomínio brabo. Nós estávamos num asta quebrado, Quatro vagabundos dentro, <risos> e no condomínio só entrava Land Rover. Só. Só a carro gente... pique nós ali. Rapaziada que conhece, a gente tava em frente ao Pepe. Em frente ao quiosque do Pepe. Doideira. brabo. Doideira. escolar a noite toda nós viramos mendigo do Pepe. Ali, ó. Mendigo do Pepe. Mano, mas sem querer cortar o assunto assim, deixa eu só concluir o que eu comecei lá no vai começo. Vai que vai. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, conheci o Bafo. O Bafo passou a me levar pros eventos, mistura carioca, me levava pra todo canto. E eu conheci o, o Bim, o Henrique. Fábio. Fábio, é, eu chamei de Henrique. O Bim, na, na verdade, me viu crescer. Ó, eu falei, pô, Bim, na época, poxa vida, hein? Uou! O Bim viu todo mundo crescer. Nego do só, Borel. Só pra te falar. O Bim viu todo mundo crescer. Tá te chamando de velho na live, na. na... Podcast. Agora pode falar. Poxa vida, hein? Uou. Fiz fly de graça. Aí eu falei, pô, Binco, o Binco, mano, querendo ou não, o Binco tem um conhecimento maneiro. Eu falei, Bin, a, a ideia é essa e essa tem como ajudar? Aí ele falou, foi o tem. Primeiro, foi o primeiro a trazer o nego do Borel aí, você tá ligado? Sim. Mas você sabe que acabou a luz. Ah, mano, isso daí aconteceu, ah, isso daí fudeu todas as baladas de Volta oh, é, é igual aqui, ó, aqui, ó, aqui acabou a... Ó, a galera tá vendo nós tomando uísque, mas não sabe que eu fui buscar água na tua casa. Viaja não, viaja não, viaja não. Aí... Ah, mano, aqui Volta é foda, aqui acaba a água, em metade Volta Erdona, metade sim, metade não. Aí, tipo assim, do nada acaba a luz, aí, aí, tipo assim, a metade que tinha acabado a água antes... É a metade que vai ter luz agora, pô. Aí vou, met... ah, vou foder agora a outra metade. Então, tipo assim, no dia da poxa vida, ou metade de Donda ficou sem, sem luz, velho. Aí a poxa vida, ou que era um evento pica, ficou sem luz, junto com... Aí, eu... Aí depois eu fui pro... Eu fui pro... Cana Café. Fui pro... Porra! Eu fui pro Cana Café, mano. Antiguera. Cheguei lá no Cana Café... Tava sem luz, e quem tava lá, num camarote, cheio de mulher? Nego do Borel. E saiu da poxa vida do OU, que acabou, porque tava sem luz. Foi pro Cana Café pra curtir. Chegou lá, se fudeu. Tava sem luz também. Quen, quen, quen, quen. Mal parado. Aí eu peguei e falei, bem, situação é SSS. Ele falou, mano, tem o um menor bom pra te ajudar, só que ele tá no exército. DJ Chininho. Eu já falar muito do Chininho nessa época 2014, 2015, não vou saber exatamente DJ Chininho, pá Aí, procurei o Chininho e o Chininho, pô mano, vou te ajudar aí, pá Mas só que nós não teve lá aquelas, igual nós é hoje Pô, o Chininho nós troca ideia toda hora Pode crer Chininho pede músico, Biel manda na hora Ué, Chininho, preciso chorar a voz, vem aqui Tá entendendo? Nós não teve, depois de um bocado de tempo que nós veio ter uma só conexão maneira Aí peguei e falei, pô, preciso fazer amizade com a rapaziada maneira. Aí entrei num grupo. Não lembro qual grupo, não lembro quem me colocou. E eu conheci uma das pessoas, que, sem desfazer da rapaziada, uma das pessoas mais importantes na minha vida pessoal e profissional, que é o DJ Rodrigo. Rodrigo DJ VR. Pô, meu parce irmão, mano, meu irmão. Então, voltando aqui, galera, teve aquele corte aí de novo, que vocês sabem que vai ter o um corte sempre, porque, infelizmente, a gente ainda tá capturando... A gente tá editando... E o hoje. corte é de tão tempo? É de 15 em 15 minutos. É de 15 em 15, e pra nós parece que é de 2 em 2, que tá tão bacana que nós... Tá, não... tá bacana, a gente tá falando de boa aqui, tá Sim. suave. Então, voltando a falar aqui, pô, tipo assim... Mano, o Rodrigo eu acho ele um cara maneiro pra caramba. Eu acho um cara talentoso pra caramba, mas, tipo assim. Maluco como, na MPC, igual, meu irmão. Mano, igual ele, tipo assim, eu, eu vou te falar, igual a história dele. A gente tem a minha história, a sua história, a história de outros amigos da região, que são caras de referência aqui, mas que não é dada aquela tal importância toda. Às hum. vezes, às vezes. Tipo assim, às vezes não. Agora eu, com o meu canal. Eu senti o quê? Que é, porra, se, se eu ou você ou, ou o Rodrigo ou outro amigo tem a potência na mão, tem que dar a mão pro outro e vamos crescer todo mundo e junto. juntos somos mais fortes. É, então, tipo assim, eu fiz, eu tô criando esse canal aqui, esse canal aqui, esse canal... Esse meu canal, ele é um canal que ele foi criado em 2006, comecei a postar as coisas... Que 2000. isso? Comecei a postar as coisas em 2007. Uma cota, né? Negócio Uma que nós vem de ontem. não tá desde ontem. Comecei a postar as coisas em 2007 e comecei a levar o, a parada a sério em 2010, 2011. Comecei a levar a parada a sério. Mas eu comecei a perceber que eu não tinha essa clientela toda para fazer esse todo esse percurso que um canal do YouTube precisa, que é de postagem todo, toda semana ou todo mês, pelo menos... Sim, então a eu regra, comecei né? comecei a perceber isso em 2015, 2014, mas aí eu vim a ter alguns problemas, meu pessoal, que você tá ligado, e eu dei uma pausa com isso tudo, e agora, em, em 2020, na quarentena, eu comecei a focar no meu canal do YouTube, falei, vou subir meu canal de novo, vou botar pra rodar, porque eu quero fazer umas paradas diferentes, eu quero dar uma oportunidade para a galera. No tanto que a gente tem aí hoje, no, no meu canal, a gente tem o um, um projeto Tom Music. Que Sim. É um projeto que é totalmente 0800, rapaziada. A gente só cobra o marketing digital da música, que é o quê? Pra fazer... Super recomendo. Que é para fazer o Arrasta para cima. Bravo, bravo. Que é para fazer outras paradas assim, dentro do marketing digital, valeu? E tipo assim... É, é... Fora isso, a gente não cobra a produção musical e nem a, a, a, a, o, o vídeo. O videoclipe. Show? Depois eu vou deixar aqui embaixo também um trampo do Tons Music para vocês verem. Que é um trampo que ainda saiu só dois tons music, mas agora dentro de 2020, vai ser um consciente do Biel. Vai sair... Os funk que vêm, vai vir mais pro lado consciente. Sim. E as paradas que tá vindo, tá vindo mais pro lado do acústico ou de do, ou do um trap mais leve tal, do um rap mais leve, um love... Mais comercial, tal. né? Mais come... Não é que é mais comercial. Eu quero mais é mostrar a galera. Eu quero mostrar a, a sua potência vocal, a sua potência sim, de letra... Sim. A sua potência das paradas. Então, eu quero mostrar a galera. Eu não tô cobrando... Não é que eu quero ser bonzinho, mano. Mas é que, tipo assim, eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar o trabalho do amigo, entendeu? Então, vai chegar um tempo que, pô, a gente vai ter que começar a cobrar, tal, a gente vai ter que começar a fazer as outras paradas, mas é um, ainda é um acaso que a gente dá, eu tô ainda a pensar, eu falo sempre a gente, que parece que eu sou uma equipe, mas eu sou uma equipe de um cara só, tá ligado? O que eu tenho aqui que me ajuda aqui é minha noiva Ana Carol, que porra, faz a minha parte burocrática, que faz todos os contratos, faz tudo para mim. A rapaziada que trabalha comigo no Tons Music. A galera tem 50%. A galera tem 50% dos royalties do YouTube, 50% dos royalties do Spotify, diz, de todas as redes sociais que a gente solta o som, certo? E isso tudo é conversado no meio da gravação e sai tudo certinho, rapaziada. Então não é nada que ninguém quer meter a mão no trampo de ninguém. É uma parada que a gente tá soltando, que a gente tá lutando em prol do nosso trabalho em prol do trabalho dos amigos. Sim. Então, pô, a galera às vezes fica com medo que eu falo assim, pô, vamos assinar um contratinho aqui... Do, dessa parada do Hot, desse clipe aqui O cara já está vendendo a vida Rapaziada, <risos> esquece isso, mano Você via no pica-pau servia nos outros desenhos Que quem assinava contrato tá vendendo a vida Essa porra não é verdade, porra Para com essa porra Faz um faz um bagulho direito, faz passa a trabalhar direito, para vocês não ficar igual Rafa Moreira por aí, ó. Rafa Moreira não assinou porra nenhuma, não fez porra nenhuma com a porra da Panepo e agora os caras tipo com a porra da Panepo aí. Foi mal, velho. Foi o calor do momento que eu tô nervoso, eu bebi, eu tô falando para caralho. É, e tá bravo. Então, tipo assim, <risos> o Rafa Moreira não não assinou nada com a Panepo. E daí depois os caras brigaram por causa de visualização, mano, sem nem saber o que tá rolando, tá ligado? Às vezes um vídeo tá caindo no YouTube visualização pra caralho, mas não tá chegando nada pro dano do, do, do canal, entendeu? Então você tem que se informar muito bem, tem que falar muito bem tudo, e tem que tratar tudo muito bem. rapaziadinha é que tá começando agora no funk, tá começando agora no rap... Não tenha medo de assinar um contratinho numa música, não tenha medo de, de, de passar uma letra pra alguém. Não tenha medo, principalmente, porra, de você fechar um contrato com alguém. Não tenha medo, mano. Sabe por quê? Porque, mano, tu fecha um contrato agora e ali depois ele acaba, mano. E, e tu venceu esse, essa, essa barreira aqui, ó. Tu passou desse chefão do videogame, tá ligado? É verdade. Tá ligado? Pô, você vai ver, a Ludmilla tá onde ela tá agora, mas ela já passou por vários, por vários empresários. Hoje em dia ela tá no patamar dela, mas, é, mas ela foi preciso passar por vários empresários. Então, rapaziada, saiba dividir o bolo. O bolo tem que ser dividido pra você ganhar alguma coisa, entendeu? Hoje em dia a gente tá aqui, a gente tá na nossa humildade, tá? a gente tá vindo com, com essa parada. A gente tá falando aí tudo que a gente já passou aí no, no mundo do funk. Que foi parada pra isso. caralho. Só pra deixar um negócio bem claro aqui, sem querer te cortar. Nós estamos falando, não é pra diminuir ninguém isso e aquilo. É pra rapaziada que tá vendo que a luta vale a pena. Tá ligado? Desiste do seu sonho, não. Biel SG não é famoso, Biel SG não é conhecido. Mas, mano, eu conquistei muita coisa, Zão mano mas tipo assim não é famoso nem é conhecido mas é reconhecido por alguns por poucos por... Graças a Deus, De, pelos que tem é os que valorizam e é os que vale a pena Sim. valeu porque tipo assim pô eu te considero pra caralho é eu te considero mano. pra caralho aí aí tem uns dj que te considera pra caralho graças a Deus aí quando a galera vira para mim igual pô mano RDS que tá aqui faz parte aqui do nosso podcast que faz parte do nosso canal faz parte disso tudo aqui mano RDS ele mesmo falou, pô, quero... Tô desistindo. O RDS falou pra mim, mano, tô desistindo, não quero mais. Eu falei, pô, RDS, olha só. Faz isso não, mano. Vou te chamar pra fazer um trampo comigo. Tô chamando ele pra fazer esses trampos aqui comigo. E outra, já virei pra ele e falei assim, mano, 2021, videoclipe, sete mixado, o que der pra rolar, vai rolar. O primeiro nome, te juro, mano, te juro, você pode ligar para ele aí falar com ele primeiro nome que eu falei falei mano sabe que você podia soltar ano que vem um videoclipe junto com, com o mano Biel da SG porra, mano. aí ele virou porra mas como? eu falei mano esse bagulho de sete mixado e podcast já foi agora esse podcast tá virando com outra linha podcast que é isso aqui agora podcast é, podcast é mais a linha aqui mais de trocação tá de ideia mais trocação de ideia aí tipo assim Agora é momento de soltar sete mixado ou videoclipe. Falei, mano, solta o videoclipe só o Biel. Só o Biel, mandando uma letra. E graças a Deus o Biel aí depois, tem letra. Aí depois a gente faz um sete mixado. Igual a gente Aí foi minha ideia, né? Falei, pô, vamos fazer um sete mixado? Em toda humildade, em toda humildade. Mas, pô, vamos pegar um cara de referência, pá. Quem que soltou um sete pica aí agora? Porque nem botou sete. O cara botou outro nome lá, que foi o Alock Soltou um som lá com os manos lá de São Paulo e, pô, Sim. Rebentou. rebentou. Mano, é verdade. Tá ligado? Então, tipo assim, eu como produtor, eu tenho umas visões diferentes da rapaziada. Aí eu quero botar a minha visão em prática, mas hoje, até, hoje, até hoje em dia... Foram poucos que deixaram eu trabalhar do jeito que eu quero trabalhar, tá ligado? Você tá fazendo ao vivo, hein, mano? É que você tá aí, mano? Eu tô... Eu ia gravar, mas só que eu interti aí, tô cap... é. com a... porra do celular apontada <risos> pra mim fazendo caralho nenhum. <risos> é. <risos> Exatamente, mas tipo assim, mano, te falar... Igual você falou, pô, Biel, mano, agradeço de coração pelo carinho. Nós Já vem de mó tempão também, né? Nós temos uma amizade fora da música. E eu tá aqui hoje, Zão. Não vou mentir pra você não, pra mim pesou. Como assim, Bial, pesou? Mano, é a responsabilidade danada, mano. Que isso, mano? Mano, é uma responsabilidade imensa, mano. Tem vários caras aí top, mano. Eu não tô me diminuindo. Com todo respeito, não tô me diminuindo. Mas eu fiquei assim, mano. Não, eu não sinto que você tá se diminuindo. Mano, eu sinto que você tá dando um valor que poucos dão pro meu trabalho. Exata. Mano, eu te falar. Pô, mas não tenho explicação. Quando você me convidou, até te contestei. Falei, mas pois, não. É o primeiro trampo, mano. Tu vai chamar o Biel, mano. Lembra? Não. Mano, eu aí eu te... você falou assim. Biel, eu quero você e foda-se. Eu falei. Então foda-se. Vambora. Mas, mano, não digo nem pelo Biel em si, mano. Tem vários caras aí, pô. Mano. O Insta, meu Insta... O meu WhatsApp é só para mulher. mulheres. Cara, tá solteiro, ele fala que ele quer. Aqui é a paz geral. Aqui, já solta seu Insta aí, rapaziada. Então. SGBL. Rapaziada, a gente teve mais um corte daquilo que eu já te falei. A gente vai ter sempre esse corte, porque infelizmente a gente ainda não tá com todos os equipamentos para fazer um bagulho ao vivo. Aí no YouTube e também a gente tá faltando alguns equipamentos aí, alguns acessórios dos equipamentos pra gente poder gravar direto sem parar. Vai Mas né? já já nós corrigimos isso daí. Mas voltando ao assunto. É... Se você quiser gravar, não Tempo problema também não. Aí me colocaram num grupo. Eu não lembro quem colocou e tal. Mas Foi... sal... você salva com a cara de doido ainda. Normal. Tava cheirando beijo. Aí, aí, me colocaram num grupo. E tinha vários caras bacanas, sabe? Nego G, MC Nego G, também antigueira, lá de Varginha Alegre. Nego G, um abraço. Aí eu vi o Rodrigo, mané, e o Rodrigo produz o MC cecel Manjo cecel Manjo. Lele, lele, vou pegar a minha CG. Vou passar pelos amigos que são de Fortalecer é Um abraço. Aí eu peguei e falei: Caraca, é esse DJ aí que vai me dar uma moral. Chamei eles, Zão. Mano, tem alguém buzinando aí. Então, deve ser lá embaixo, mano. Ou o lanche. Deve vai, ser... lá, vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, vamos parar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai. <risos> Rapaziada, aí. vocês têm que entender que agora a gente tem patrocínio. Pera aí, pera aí, pera aí. aqui pra eu fazer um negócio ó oh, a gente teve um patrocínio hoje ó oh, como todo patrocínio eu acho que o amigo não mandou o palitinho <risos> pediu o Vitor Hugo lá Abre mete aí. a mão nessa bagaça não, aí mete a mão caralho! Ah. não mano convidada convidada convidada convidada fala rapaziada pô brotamos aqui ó aí ó pro Insta do Biel, patrocínio chegou, Rota 205, bairro Água Limpa, Luizinho, deixa fora, valeu Luizinho, aí ó, beijão no coração, podcast do Izão, tá vindo com tudo aí, primeira entrevista com mano Biel da SG, valeu, satisfação imensa, Tuzão. braba, braba, braba, braba saindo aí, gravaçãozinha, pega aí ó, estúdio usada, gravaçãozinha rolando, e chegou aí, ó, nosso patrocínio. Fala, tu. de quem que é o patrocínio? Rota 205, bairro Água Limpa. Todos os dias temos promoção. E sempre que o Biel vai fazer alguma coisa, chegou longe pra nós. Olha isso! Ai, papai. Luizinho, deixa forte. Ah, cortei hoje. hoje, papai. <risos> tá ótimo, tá ótimo. Perguntando se eu vou abrir a mão da monetização por causa da bebida aparecendo. Mas detalhe... Depois de quase 40 minutos de. Mais de 40 minutos de, de, de vídeo, né? Muito doido. Hum. Ó, eu vou postar essa porra na íntegra, mano. Melhor forma. Mano, voltando ao assunto. Peguei. Me colocaram num grupo. E tinha vários caras sabe? Da região. Hum. Que, pô, na você época. Já falou, você já falou do patrocínio aqui? Rota do... É, nós gravamos um vídeo pro Instagram. Rota 205. Bairro Água Limpa. Todos os dias tem promoção. Patrocina o Biel de mó tempão já. E eu conheço o Luizinho mocota, Muitos anos aí sem Fabião, no dia que eu abrir minha lanchonete de novo, vou te patrocinar. Rota 205. Oh. Obrigadão pela confiança, o bagulho é brabo. Eu não vou ficar com <risos> agora pra <risos> não acontecer o que acabou de acontecer com o Izão. Beleza? Mas voltando ao assunto então, Isão. Ainda bem que a câmera tá fechada em tu. Entendeu? Nem Judas foi tão traíra, mas essa aqui tá aberta. Tipo assim, as duas tu tá apontada pra tu, cê sabe. Uma me aparece e outra não. Mas então... Como eu e Edito... Tu vai cortar, né? Lógico. Então, me colocaram no grupo e dali eu pude fazer várias amizades. Eu vou citar nome de pessoas aqui. Que talvez muitas pessoas não conheçam, mas vai ter a oportunidade de conhecer agora O que tá fazendo efeito Tá mesmo, velho, eu tô com medo pra passar Paulinho DJ VR Paulinho, brabo DJ Gazó DJ Chiclete Mano, os caras tudo, pô, o Gazó É um cara que eu, eu faço uma composição e falo Gazó, escuta aí Pô, Biel, tá maneiro isso? Corrige aquilo Super, super, tem uma amizade maneira, sabe, mano? Tá acima do profissional, se ligou? Mano, é aquele cara que dá moral, desde sempre, né? Exatamente. Mano, e nós nem tem, nem tinha muita intimidade, nós veio passar até agora. Aí me colocaram nesse grupo e eu vi lá, Rodrigo de JVR, o cara produzia... VR, alguma coisa, não lembro o nome RDG Produções ou, ou o nome da equipe dele É a produtorinha dele lá, a produtora dele Ah, eu peguei e mandei mensagem Pô, meu mano, Biel DSG aqui, pá queria é, ter uma oportunidade, pá aí Ele falou assim comigo, pô, Biel Nem falou pro Biel, falou, pô, mano, bagulho é o seguinte Trabalho com o MC mais não T Tive uma de decepção com o MC aí Trabalho com o MC mais não e naquilo ali, mano, já não tinha mais cara pra... Tá ligado? Aí eu falei, na moral, deixar esse bagulho de funk parar, vou pra igreja. Graças a Deus, tem temor a Deus. Voltei pra igreja, o Rodrigo me procurou, depois o tempo me procurou. Pô, mano, tá com aquela ideia ainda? Eu falei, não, mano, tô na igreja. <risos> Pedi moral pro cara, o cara não me ajudou. Não me ajudou devido ao que ele tinha Alguma passado antes. Exatamente, passou, exatamente. Pá. Rodrigo, te amo pra caramba. Meu irmão. Ó, o bichinho. Aí, quando ele me procurou, eu tava na igreja. Não sou meio com o cara. Tô com medo pra caramba. Pô, mano, aí, o que aconteceu, Isão? Peguei. Aí saí da igreja, mano. Sai da igreja. Mano, situação em excesso, tem como? E dali em diante, Zão, nós fizemos uma amizade fora do normal, tá ligado, mano? O cara é meu irmão, mano, o cara é meu irmão. E dali nós começamos a trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar também até hoje. Estamos parados devido à pandemia, tá ligado. mas só pra deixar bem claro, Rodrigo, Chininho, DJ Bafo, Sou muito grato por tudo Que vocês fizeram por mim Sou grato a todos Mas esses eu tô dando destaque Porque eles Sabe, mano Então, pô, eu e o Rodrigo, nós temos uma amizade maneiraça Fiz uma letra uma vez Que ele falou, Biel, horrível Não grava isso Não grava Eu já quis falar isso com os outros, não tive coragem Ele falou, Biel, se tu gravar eu saio Eu saio Quer ouvir um pedaço de Deus? Não, não quero ouvir, não. Já que, ele sai, pra que você vai cantar? Você mano, que sai? mano! Meu parceiro. E tipo assim, dali em diante, as coisas começaram a andar, sabe? Começou a andar. Todo baile, o Rodrigo ia com o Biel. A pandemia atrapalhou, mas nós vamos voltar na fé de Deus. Sou muito grato ao Rodrigo, meu irmão. E acontecia de tipo assim... 10 baile, fechado do Biel... Sete, oito, em cima da hora era cancelado Tipo, você fazia muita coisa com valor baixo ou de graça? Pior que não, mano De começo nós fazia assim, que precisava aparecer, mas chegou um tempo que nós começamos, mano É isso e acabou Pegou a visão? Era cancelado, mano Às vezes um evento tava ruim Não vingava Mas mesmo o evento, mano Já cantei num baile que tinha a capacidade de ir pra 100 pessoas e tinha 25 pessoas dentro. Eu cheguei dei meu melhor. Pegou a visão, mano? Eu gosto dessa parada, tá ligado? E na, o foda é na hora de receber, né, Bel? É, tilt. É brabo. Eu até tava comentando sobre isso hoje, não sobre eu receber, sobre essa história malucona. Tava no baile eu, o Rodrigo. Careta, baile maneiro. O que aconteceu, Wilson? Chegou um primo do Rodrigo, o Oséias. Explanei de novo. <risos> Já deu pra perceber, né? O Zéias foi escondido. Oséias. O Zéias! O Zéias foi escondido. Já tá solteiro mesmo, Tô tô teve problema falar não. Foi escondido da mulher. Foi escondido da mulher. Bialdeia se Meu parceiro, o Zéias tá presente. <risos> <risos> Só mesma acabou falando assim, ó. Para de falar, velho. Para de falar do Zéias. Está... Babô! Mano! Nossa, Mas Isso mano. daí era igual quando eu brotava no Bendito. Aparecia na porta. E, na moral, Paraguai é foda. Nego do Paraguai. Você tá, tá, tá ligado que é um Paraguai? Não. Aí, ó. O cara gravando o bagulho, soltando gravação. Paraguai! Eu aparecia na porta do Paraguai e falava Visão filme me chegou. <risos> Isso é um filme cheio, e o pior mano. que se tu tivesse de boa Não ia falar trocar, Ou então o um cara me viu e falava Alô, é um filmes. Eu tipo, caralho, eu acabei de chegar O cara falou meu nome meu. Eu de capuz <risos> Vou comer <querer> mais não <risos> Então Vou Deixar aqui a Coca-Cola embaixo da árvore de Natal né? Tem muitas pessoas, mano De extrema importância Na carreira do Biel, tá ligado? Bafo Chininho, Rodrigo, Izão... Pensei que ele não ia falar meu nome, ia ficar... Gazó... Mano, esse, esse músculo eu vou falar, mano, não é DJ, não é nada, mas tem o Will Run, que me patrocinou, pô, no começo dava roupa pro Biel e pro baile. É, a ótica Drumontes, é da Tia Tchutchuca. Tipo assim, Zão... Tia quando... quem? Tia Tchutchuca. <risos> <risos> tipo assim, Zão, quando ninguém olhava pro Biel, eles acreditavam, tá ligado, né? Tô ligado. Acreditou, mano Meu falecido NG Que Deus o tenha em um bom lugar Meu irmão Ajudou muito Biel NG é o barbelo? É, ele mesmo Mas vou Parar ele Então Mano, sou grato a todos vocês Hoje Atual Tem a Jennifer Não conheço a Jennifer pessoalmente Mora lá no Rio mas, mano, Biel postou um vídeo compartilha. Biel postou uma foto comenta. Isso aí ajuda muito. Ajuda e muito. Vou aproveitar a oportunidade para falar. Você que tem um amigo. Que é MC, DJ, barbeiro. Não importa o que seja. Cara, ajuda seu amigo. Isso é de extrema importância. Extrema importância. Essa semana o DL, o Máximo de Barra manso falou. Biel, parei. Falei, parou porra nenhuma Como assim? Você não tem a opção de parar, irmão Ou você vai, ou você vai Pô, Biel, mas tá difícil eu Falei, mano, eu tô desde 2014 Eu te mostro a conversa aqui Tô desde 2014 eu Falei, mano, foda-se Você não vai parar Sumiu Depois de um tempo voltou Pô, Biel, eu vou parar não eu Falei, eu sei que não Você não é doido Né? Mano, nosso sonho só depende de nós mesmo Pô, mas amigo não ajuda Mano, seu amigo não vai te ajudar agora Mas quando tu tiver fortão Tu vai lembrar Pô, esse me ajudou Exato. Tá entendendo, mano? Tá porra. Então, tipo assim, é, é muito. Tem altos e baixos, mano. Esse negócio mesmo do videoclipe lá que nós falamos no começo. Era o um motivo pra eu jogar pro alto, mano. Tô aí até hoje. Porque eu confio na minha... Não, no meu tudo potencial. Que era pra dar certo ou errado? <risos> <risos> Doideira, velho. Tá entendendo, mano? Uhum. É várias vale situações. Tem história engraçada, tem história triste. Mano, nós foi fazer um baile em Barra Mansa O Pete e o Rafael Que foi pra... E o Preto com nós Rafael não é de beber Calhou de beber, tomou dois combos, ficou doidão Porradaria estancando Eu olhei pra trás, Rafael sem camisa Dançando <risos> Igual o Mano, Rafael muito... Chegamos na minha casa Na minha casa, uma, duas, três, quatro Rafael mora quatro, casas de... quatro ruas depois da minha casa, na casa dele, ele perdeu o dente, irmão. Como? Pô, Rafael, desculpa. Mas como, Isão? Tem história triste, tem história boa. Mas quando eu pego uma história boa, abraço, 10 a 10. Mas quando eu pego história triste, é o um aprendizado, mano. Foi aprendizado. E eu não quero errar naquilo. Pô, Rafael, tu perdeu o dente como, mano? Como? Como? tu perdeu o dente? Mano, o Rafael tava tão eu chapado. não não. caiu, você tropeçou. Não lembra. Mano, o Rafael tava tão doido, que ele tava com o meu uniforme. Eu tava conversando com a moça na época. Aí tava a moça e o marido dela. Eu falei assim com ela, pô, vou chamar o Rafael ali pra você ver minha camisa. Quando eu chamei, o Rafael achou que eu tava intimando a mulher pra ele. Ele foi falar com a mulher e é o marido da mulher assim, ó. Qual é, mano? É MPM. Não, mano, ele perdeu o dente Quando nós chegamos É aí que tá, mano Ele perdeu o dente na hora que não era pra perder Se perdesse antes, pô, doideira Mas, mano, era só ir pra casa Quer saber da minha vida Minha acompanha no Insta Vagabundo fala...